E aí, E aí, sir? E aí, boa noite. Como vai? Eu vou bem, você vai bem? Eu vou bem. Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo alto e bom som, e você? Também. A tecnologia hoje faz muita coisa boa, né? Nossa senhora, gratidão. Sou muito grata. Sabe que as técnicas lógicas só são por só é possível diante do avanço lógico do coletivo? Técnicas lógicas só são, é, me parece que sim, porque se o coletivo não avança juntinho, dá tipo, é, como é que chama, quando doença autoimune, quando, quando o coletivo ataca a si mesmo, porque estão surgindo ideias novas. É, mas a dinâmica, infelizmente, não é muito uniforme. Como assim ainda tem o um efeito, como é que é? efeito imunológico? Como é? Não, não sei dizer, igual quando o corpo... Não, não é uniforme. Por exemplo, os avanços tecnológicos no planeta não são uniformes também. Não, infelizmente não são, Tranca. Infelizmente a tecnologia e, e o, o progresso, ele não fica disponível para todo mundo ao mesmo tempo. Exatamente. É verdade. Mas não é culpa de quem está menos avançado. Não. Porque, senão, parece que a elite é melhor moralmente. Mas isso se dá pela crença de que o poder não é liberdade, sim o acúmulo. Então, há uma corrupção da manifestação das técnicas lógicas quando deveria ser ao contrário. O sistema é simbiótico. Compreende? Se, não, se o sistema não estivesse se corrompido, seria uma coisa, digamos assim, orgânica, simbiótica. Assim que ficou disponível para um membro daquela coletividade. Não, essa... seria manifesto no, no, no, no local de maior urgência. Ah, entendi, seria de acordo com a maior necessidade. Então... É, é igual quando você tem, por exemplo, você sofre lesões, é seu corpo se adapta e produz mais glóbulos brancos. Isso. Então o organismo, organicamente, ia levar a técnica lógica para locais mais apropriados. Entendi, assim, como o organismo de alguém que não está sofrendo lesões, não, não produz os glóbulos brancos em excesso, porque não há necessidade naquele momento. De fato, é um processo uniforme. E aí, vai, é, infelizmente, não é uma situação pontual, os conjuntos não são separados, eles são coligados, então... A corrupção da manifestação tecnológica é dada pela crença coletiva de que quem tem poder tem mais acesso à tecnologia, e essa crença se confirma com a manifestação da, de, do de fato, de como de fato se manifesta a condição hum, da própria tecnologia e suas propriedades. então primeiro vem a crença e depois vem a manifestação desse padrão? É, a crença e desejo é sinônimo. Eu é o desejo coletivo em forma de crença. Mas aí fica ruim, porque então quer dizer que a crença existe, porque existe o desejo de que seja assim corrupto? Sim. Sim. Hum, isso me pareceu meio ruim. Mas é ruim. Se fosse bom, não seria como é. Mas como isso é possível? Através da crença de que isso é o único jeito possível de ter algo. Mas você falou que a, a crença é consequência do desejo. Não, a crença e desejo são a mesma coisa. Hum. Crença e desejo é a mesma coisa, só que às vezes a pessoa tem a crença... Sem consciência. É uma crença assimilada instintivamente. Então, muitas das crenças que estão no subconsciente do ser são crenças que são subdesejos. E rodam ali no sistema sem o ser saber. Por exemplo, é, é aceitável o sistema corrupto. É aceitável. Por que é aceitável? Porque isso não incomoda. Incomoda muita gente, mas não incomoda tanto. Tanto não incomoda porque os seres são substituídos. Há uma grande luta para a manifestação do melhor e da melhora, mas é uma luta, como eu posso dizer, é uma luta que não deveria existir. É uma luta baseada em seres que ignoram a, real, a realidade de que eles nutrem o mundo que eles vivem. Compreende? Hum, agora eu me perdi um pouco, tranca, porque o ser que deseja um mundo diferente, ruim, fala, fala ruim, né? Não é um mundo melhor, não? O, mundo melhor. o ser que deseja o um mundo melhor já é consciente disso. O é. ser que não deseja e maltrata as pessoas, não dá atenção para ninguém, trata as pessoas mal, esse ser aí é o que não tem consciência do desejo do mundo ser como é. Às vezes é até pior, né, porque tem a balança dos que deseja bom, vai freando o, o desastre. Entendi, <risos> Então, às vezes, o ser tem um comportamento corruptível nas pequenas ações, só que aquele padrão está ali vibrando ali dentro, está filtrando seu, seu sua essência, seu, sua alma, está gerando diversos bloqueios e, a, e somado a todas as emanações do coletivo geram situações que, que convergem em nível de influência e gravidade, na, na nível de densidade, a, o mundo. Então, é como as lições que foram passadas lá no início do trabalho, da corresponsabilidade. Porque, para fazer o ser pensar nele mesmo, individualmente, eu preciso trazer peso para a vida dele. Então, eu trago o peso correspondente à sua habilidade de resposta. E isso o coloca numa situação aonde a habilidade de resposta vem à tona. Então, é meio que o instinto e a alma e a essência fossem empurrando o ser para tomar a decisão individual. Porque se eu digo que ele é corresponsável pela merda do mundo, se ele não se posicionar no desejo de ter um mundo melhor, ele não se posiciona por medo, receio, ou até mesmo por uma certa malícia dissociativa que infelizmente existe. O ser... Sim tem a possibilidade de uma vida melhor e não o faz por, por preconceito sobre si mesmo e o sistema. E o mundo melhor começa, então, por ele? Por sempre. Todo mundo, eu quero um mundo melhor, todo mundo, eu quero um mundo melhor. Muda. Só que a divisão, primeiro, que foi dada que individualmente o ser não tem poder. E aí, paradoxalmente, foi dito que os seres que são o 0,1% de 1%, né? 1% do 1% do mundo diz que eles têm todo o poder. Então, se você sozinho não tem poder, 1% do 1% tem o poder, não, é muito, não faz muito sentido, mas combina com a, a, as piadas existentes que nós percebemos na organização desse mundo. Então, se um ser tem um poder dado a ele por um papel que não tem tanto valor quanto acham que tem, porque se você for avaliar do, das moedas de valor, o dinheiro a moeda que tem menor valor, você para para pensar um pouco, por exemplo... Imagina que tem o senhor azul. O senhor azul é o ser que tem muitas riquezas. <risos> Ei, Tiana, o senhor azul de é. bem. Ele é bem. o senhor azul. Tá? É muita ele tem a sua, sua poupança em ouro, prata, níquel, tem suas, suas, seus papéis das empresas e tem dinheiro. Se ele. O mundo fica mais volátil. O que, que vai primeiro? O dinheiro. Depois, os papéis das empresas. O que tem mais valor a longo prazo? São os metais. Também não tem muito valor, não, porque tem tanto asteroide de ouro aí, mas enfim. Aí, a é, falta, a lei da não, falta. A lei da falta e a valorização do metal para coisas... Ah, porque se acredita que tem valor, então é uma certa crença também. Né? Exato, aí aquilo dá poder para um indivíduo. Mas, coletivamente, o, a massa, se eu pego um indivíduo, ele não tem poder. Então, isso é uma coisa complexa. Agora, se um indivíduo soma com outro indivíduo e deseja diferente, isso dá poder à massa. E se você parar para pensar, uma massa consciente sempre deseja o melhor. Um ser humano, que não passa necessidade, não passa por situações de risco, não está sobre ameaça, esse ser humano sempre deseja algo bom, e sempre age de maneira boa, e sempre tem atitudes que beneficiam outro ser humano o ser humano só pratica a dita ausência do bem a maldade dissociativa quando ele tem falta dentro dele pesado, né? Pesado. não, mas tem a sua certa lógica porque como, como há a possibilidade da falta ele vai achar que ele precisa acumular guardar Lógico, não, aí entra em padrões f... um doentíssimos. É aí entra em condições de dissociação da própria liberdade e associação ao poder, a condições materiais. E aí nasce a problematização da liberdade e a problematização da materialidade. por quê? Porque, imagina, eu sou espiritualizado, eu pratico bem, e o mundo material é o do bem, e a condição da, do material leva o ser a atitudes ruins, porque a falta dele leva a seres a atitudes ruins. Lembra que para os meios não tem bem ou mal. Se o material, o mundo material e o acúmulo é fonte do problema, Instintivamente, a, a matéria é fonte do problema. Então, a matéria corrompe, a matéria é ruim. Não tem essa crença no espiritismo, nas filosofias espiritualistas e tal? Vem daí essa crença. Ah, verdade. Você Mas... precisa se soltar de tudo que é bom, se privar, o seu ego é ruim. Puta merda, ajudia. o dia. Já dá ruim. Uhum. <risos> os anais da história estão cheios de, de... de relatos de seres que com excesso, com, rece... é, com excesso de recursos quando sobrava recursos eles faziam coisas muito ruins para os outros seres que sim, não tinham recursos bem, sim. mas não tem isso por exemplo, se você chega num nível que você compra o que quer e faz o que gosta em assim, paz de espírito, tá bom isso vai acontecer para todo mundo. Isso faz parte do como ser quem é, sendo o ser que se acha ser. Mas sem tentar Trabalho, comprar outro né? ser, sem tentar uh, corromper outro ser, abusando da é. que aquele ser tem, que aquele ser experiencia naquele momento. Por exemplo, você tem o ser que você sonha em ser, não tem? Você tem a, a Chuyana ideal, ideal, tá, sim. A Chuliana ideal <risos> é exatamente como você é e você transa todo dia entre a Chuliana ideal e a Tchuliana de hoje e essa transação é literalmente essa interação e descoberta diária que você tem sobre você mesma Nosso amigo João diz, o que aconteceria se o nosso ego desaparecesse de repente? Não existiria forma no universo, porque o ego é literalmente o limite entre o universo pessoal e o universo comum. No universo pessoal, o ego traz uma espécie de estrutura de espelhos, aonde o ser se vê por si mesmo e se vê através dos espelhos dos outros. Então ele tem a estima e a autoestima, meu amigo dada a essa condição, agora ele tem uma estimativa. Mas ele também vê o que ele é internamente. Daí, por exemplo, o senhor azul acha que é um senhor azul exuberante, maravilhoso e ele é. Porém, ele está transicionando, ele está transando com o senhor azul que ele se posiciona, se comporta de fato ambientado as experiências entre o que ele é e o que ele acha que é expõem quem de fato ele é. Que é muito melhor do que o que ele acha que é, baseado em seu grau de consciência, e o que ele é, de fato, baseado em suas experiências. Então ele está sempre transcendendo as próprias expectativas através das experiências cotidianas. E isso é uma ficha Impagável, porque existem diversos métodos na internet, no mundo, no, na, na literatura, para você ser feliz. Mas a única forma de você ser feliz é você ser você mesmo. E você mesmo. E a felicidade é a habilidade de expressão da autenticidade em verdade, em qualquer meio. Dado acho, o significado da percepção, da estima, da autoestima, e da experiência de manifestação, sempre surpreendendo, o ser está sempre com novidade, está sempre em novidade. E ele está sempre notificando a si mesmo de novas possibilidades. E graças a Deus, logo as habilidades não ficam atrofiadas e o ser se liberta de si mesmo com sua capacidade de julgamento, logo a sua capacidade de dimensionar, logo a sua percepção de controle e autocontrole do próprio corpo. Aí ele tem o um universo corpóreo, que percebe a subjetividade do corpo, em instâncias e sentidos sutis, ele se organiza a nível da gestão do próprio stress ele se organiza a nível do, da liberdade que isso oferece, ele se percebe enquanto alma, enquanto ser que anima esse corpo, ele se percebe espiritualmente, ele se ilumina e esclarece, tendo a sua verdade não como um auto-observador, mas como um ser se expressando em verdade diariamente e ele também nota a esfera mental que ele usa para mediar e manifestar seus aspectos pessoais, interpessoais e objetivos. Com isso, ele transcende a esfera de um indivíduo. Ele não é mais um indivíduo, ele transforma essa palavra indivíduo em um verbo chamado individual. O individual é o pós-divino pois o divino divide a unidade. O individual nota que ele é indivisível, se não por meio da dualidade entre ele e os meios. Cacete, né? Puta merda. tá aí ainda? tá, no... tá, tá viva? Tá... Nossa, estou viva, estou viva. Isso ficou bem legal. Pra... É, mas é justamente... Por quê? Parece, parece confuso Tirana, como ser quem é, sendo o ser que se acha ser. Porque se o ser nota que ele tem várias camadas de percepção sobre si mesmo, ele já está galgando a individualidade necessária para expressar seus desejos e começar a dizer não e sim. Exatamente. Começou a fazer isso, ele começa a explorar seus aspectos e notar que às vezes ele se comporta impulsivamente. Isso muda tudo. Isso, porque ele notar que às vezes ele age impulsivamente muda tudo. Ele passa a ter mais controle. Se ele nota sinal de que ele tem consciência para poder agenciar aquilo. Ah, entendi. Se ele nota que ele foi impulsivo naquele momento, naquele momento X, no momento futuro. Ele tem uma, uma possibilidade de notar antes dele agir. E isso. E aí ele fala: "Poxa, olha esse padrão, não quero assim". Isso. Ele não problematiza o passado, altera o presente e condiciona o futuro. E inclusive então ele nota conscientemente os momentos onde ele escolhe se corromper em nome de uma outra crença de obrigatoriedade ou de, de lealdade a certos princípios de tudo, mas ele começa a perceber talvez a escolha que ele tem em todas essas ações inclusive na ação de corromper a si mesmo justamente e aí deixa de ser corrupto, tão corrupto, então certo? porque não, ele está não é fazendo não conscientemente aceita. ele está fazendo não uma aceita. escolha de prioridades ele não aceita Fala, não, isso não, isso não não dá espaço. Entende? Ele não dá espaço para a corrupção. Fala, não, isso não, não quero. eu não quero, não compro dessa empresa, essa empresa aí não, não é legal. Ah, não voto naquele cidadão. Ah, qual cidadão? O presidente? Não, o deputado. Não, o senador, todos. Ele olha e fala, pô, mano, não vou concordar com isso. Nas pequenas ações, ele começa a pedir desculpa a ser pontual, começa a respeitar as pessoas, ele começa a entender que o convívio é sempre conveniente a ele mesmo, quando ele é conveniente às ordens e regras sociais do meio. Ele começa a perceber que tem a moral dele e tem a moral do meio que não é coletiva, é do meio, é um senso comum do meio, isso se percebe muito em comunidade, comunidades de, de, de baixa renda, favelas, tribos, o meio é muito respeitado, e foi criado aí quase que excepcionalmente o termo moral do meio, não é a ética coletiva, pois a ética coletiva está corrompida, então, a moral do meio, faz o cidadão ali, ó, oh, avó, esse mês eu vou comprar mais arroz, que eu vou dar um arroz para a Ditinha, porque a Ditinha, ela está precisando de arroz. Ano passado, a Ditinha me deu açúcar. Aliás, açúcar não, feijão. Açúcar, seres, açúcar diminui, fechou? <risos> a Dando Tristão também anda com É, açúcar dá uma diminuída no açúcar, por favor. Ajuda muito na, na não impulsividade. Então, é isso. Isso é muito importante. Aí encaixa também no seu João. Eu posso conscientemente mudar o ideal que tenho de João, ideal, ou só uma questão de descobrir aos poucos o ideal que eu já produzi inconscientemente. Não é questão de produção, não está numa prateleira. É um processo de alteração natural. Você pode conscientemente mudar o ideal, através das suas escolhas, e inconscientemente essas escolhas vão mudar o ideal também durante seu sono, durante a limpeza que ocorre nos seus corpos, nos chakras, no seu cérebro, nos seus órgãos, no seu na sua percepção, tudo vai mudando à medida que você vai percebendo, exatamente como é o nosso método aqui. Você vai percebendo a, a forma que o mundo é, Aquilo vai te dando liberdade, aumenta a sua cognição, suas sinapses ocorrem sem estresse e pressão. E quando você mal percebe, sua reação é diferente da reação que você estava habituado. Essa reação já gera um choque de realidade positivo. Aí, bicho, você vai, pô, o que está acontecendo? Eu tô estou diferente. Estou diferente. Está diferente. O que, que foi? O que aconteceu? Experiências novas, ambiente novo, situação nova, circunstâncias diferentes. Você passa a viver de maneira mais conveniente. E para sua surpresa, aquele monstro que você achava que vivia aí dentro, que você tinha medo, porque deram, colocaram medo em você, ou você tinha receio, esse monstro é exatamente quem você acha que é. E é exatamente quem traz essa natureza natural, e essa naturalidade da sua essência exercendo habilidades como a felicidade, como a serenidade, como a própria paciência, a ciência da paz, está ali, se é que você acha que é, que você concebe com a sua visão pequena sobre si mesmo, se tornando uma visão cada vez maior, assim que você vai se mostrando a si mesmo em um dia a dia de descobertas. Cara, hoje eu tô fodástico. <risos> Estraga. Então, o ideal Qual a diferença entre o ideal e o essencial? Ou não há diferença? O ideal, você acha que tem um ideal O essencial já existe, né? não precisa ser premeditado Não precisa ser projetado A sua essência já é O seu ideal o que você tem é uma ideia que você faz Se baseando no grau de consciência que você tem hoje mas a essência já vem já com uma, uma visãozinha maiorzinha, entendeu? Já vem, mas não é um brotinho, já está já nascido. Mas então, Tranquilo, o ideal não precisa ser uma coisa assim, distante, uma coisa muito assim, pode ser... É bom que não seja. Pode ser no dia a dia essas coisinhas, tipo assim, ah, com por impulso aqui, gostaria que da tá próxima vez talvez não fosse assim. É, melhor, assim é melhor, assim é mais, mais uh, coerente. Eu, eu prefiro assim, mas você também pode tipo, ter um sonho de, sei lá, viajar na nave e observar a órbita da Terra. É o ideal para alguns distantes. É, é legal também, às vezes tem, tem vai do perfil. Se é ansioso, se é obsessivo, controlador, vai no curto. Agora, se você é um ser... E é meio desmotivado, para baixo. É um ser que não anseia muita coisa, tranquilo? Pensa lá na frente, que você pode tal coisa, aquilo vai te encher de motivação. Ou faz os dois, né? Vai dar perfis muito complexos, gente Tchuniana? Faz os dois. Tenta no pequeno e faz no grande. Você vai fazendo uma escadinha, lógico que com ideais. Ideais não é dívida, então não precisa se cobrar por um ideal, viu? Então, também não precisa ter, então. Também não precisa, ixi, então não é, é um método, não precisa ter. Tá bom. O ideal, por exemplo, você pode ter um ideal baseado na sua criatividade, imaginação, ou você pode ter um ideal baseado nas, seus, nas suas virtudes, que são, é um ideal de comportamento, aí vem as duas vertentes, o ideal de ideias do todo e o ideal de, de algo pensado como adequado, né? Ah, e o ideal pode ser de viver num certo ambiente, então, viver num planeta com, com mais e mais paz, melhores condições para todos, etc. Isso, isso. Tá, tá bom. E, e aí, eu me, vou me transformando no ser adequado, também, aquele ambiente, certo? Isso. E o ambiente também vai se transformando em conformidade, com, em ressonância com aquele ideal? Isso, isso, perfeitamente. Hum. Perfeitamente, tem para todo mundo É, e não se incomodar se o amiguinho tem ideais diferentes Não, desde que não tenha nenhum crime envolvido, não há problema algum, muito pelo contrário E se tem crime envolvido, denuncia? Lógico, você <risos> faz seu papel como um bom cidadão Entendi, tá bom, seja seja um bom cidadão né, na civilização, isso. Não denunciar é corrupção. É, não denunciar, talvez você tenha testemunhado aquela, aquela ação justamente para poder, para aquilo poder ter um direcionamento melhor. Isso, é corrupção, por exemplo, a... O cidadão bateu na, na moça e aquilo, aquilo sempre se repete. Não vou entrar no meio, porque aí eu saio como errado. Não tem problema, mas você também não precisa ficar presenciando agressões. Ah, mas eu denunciei e ninguém fez nada. Você já denunciou. Valeu. Entendi, você fez a Pô, sua pode, parte. Eu quero, não quero isso mais. Ah, mas eu não sou caguita. Tem diferença. Tem diferença. Cagueta é o que já está envolvido Já é criminoso Então denunciar não muda muito A não ser que você faça um acordo Mas você já está errado Agora, se você é um cidadão, está certo Não está errado denunciar Você está tá sendo egoísta Você está tendo a sua... A sua ação em conformidade ao seu bem-estar Ah, mas eu moro dentro da favela E se eu denunciar, a polícia vem vim aqui Vão vir atrás de mim Denuncia para quem manda, porque quem manda também não gosta de mulher apanhando. E aí a gente tem mais propriedade também aqui, porque a gente também está envolvido agora, hein, Tchugana? Agora nós estamos tá em todo lugar. <risos> <risos> Mas ele também pode pode denunciar para qualquer representante de confiança, que a gente começou falando da, da coletividade das comunidades tranca Sim. e da, da moral. Da comunidade, é, porque pode ser um, uma pessoa que tem uma certa representatividade naquele grupo, pode ser um pastor, pode ser, um, pode ser o pai de santo, pode, não, não precisa necessariamente não, pai de santo ser não, o policial. Tá médio, tô eu tô brincando, ah, pode ser também o pai de santo. <risos> Principalmente se for parte de santo, vai atrás dele lá e reclamar. Exatamente. Pode ser o padre, pode ser um representante da, da, da espiritualidade, naquele, que é aceito naquele grupo. Sim, aí esse ser tem mais influência para poder dizer sim ou não sobre ajustes. Eu não tenho problema algum, eu tô sendo só brincando. É basicamente isso, Tilhana. Isso também retoma nossas, nossos encontros aí de live. E é bom porque a gente já está no nível mais avançado para lidar sobre as emoções e a dinâmica emocional. E o dia a dia do povo fica mais, contribui mais, ao invés de ser uma coisa mais meramente didática, que também contribuía, mas não era com tanta ênfase. Uhum. Poderia falar sobre o peso na consciência que acontece quando tomamos certas decisões? Acredito que vai ajudar no meu processo. Hum, safadinho, vamos lá. <risos> Meu amigo, peso na consciência vem de várias, várias situações possíveis. Insegurança é uma delas, controle, né, de querer controlar o passado, sabendo que já ocorreu, aceitação é um bom início, e uma atitude impulsiva, onde você já tinha consciência para analisar melhor. Talvez a ansiedade e a impulsividade caminhem juntos e acabem atrapalhando muito o convívio conveniente do indivíduo. Então, eu diria que, para ajudar nesse processo, nessa sua demanda, é interessante focar no agora. E, para focar no agora, é importante se desprender do futuro e também se desprender do passado, porque o seu no passado projeta um futuro ruim que preocupa o seu presente e a preocupação do presente de um futuro ruim baseado em um fato no passado é uma ilusão que traz alusões terríveis, monstros e demônios dissociativos para o seu convívio que amedrontam o seu bem-estar e prejudicam a sua capacidade de Estipular estruturas cognoscentes em seu subconsciente para tornar ideias cognoscíveis no seu consciente e no seu, na sua percepção de realidade. Trocando em miúdos, com mais ciência da paz, você tem mais paciência e exerce essa paciência tomando decisões compatíveis com seu grau de consciência. Minha dica é, já foi, já foi, não dá para mudar, Mudarei agora e vou ter outras diferentes condições no futuro. Se errei, peça desculpas. Se acertou, fique feliz. E sempre saiba que suas atitudes são corresponsáveis entre você, os meios e Deus. E se há consciência pesada, é sinal de que você é um ser bacaninha, um ser que busca ser melhor e melhor e melhor. Você também é um ser bacaninha, Juliana. não sinta ciúmes. <risos> a consciência pesada pode ser o, o eixo da gente dando um toquinho, pode, pode ser a coroa dando um, um, um freiozinho nas, nas coisas. Então, quando é a coroa, você descobre, percebe, aí vem a consciência pesada coroa não tem direito de dar consciência pesada, porque aí você está tendo um tipo de controle sobre o passado, entendeu? Hum, você sim. pode pegar o sinal, refletir, meditar, incorporar, dizer obrigado, aprendi a lição, me perdoa, não foi o melhor ali, mas dá para ser melhor, eu entendo, vamos lá, vamos treinando, vamos no dia a dia. Eu tenho uma coisa comigo, eu percebo nos últimos tempos, uma síndrome doentia do absoluto. O que, que é isso? Ah, você vai para academia e já quer sair tipo Rony Collerman, sabe? É, ah, poderia. Seria bom, Tranca. É, Seria bom malhar é... só uma vez na vida e já se vir pro resto da vida. Pílula, enfia a pílula no toba e já sai boladão, nervoso, já, todo musculoso. Ou não, se é tiver, assim. se tiver. É, não, né? então, vamos, é... vamos torcer para a tecnologia é. Exato, mas não é assim Então o ser <risos> ele se cobra Por não ser assim Então ele se mutila Porque ele não consegue em duas semanas Ficar igual o Arnold Schwarzenegger Nem sem falar o sobrenome do, tia, do, do tiozinho Não, mas acho que falou certo ah, Eu entendi o que você quis é, dizer Então tá bom isso, então tá <risos> bom. Aí o ser ele, ele, ele, O processo é um processo vai estudar medicina, oito anos, vai no dia a dia, Não, se você quiser ser médico, estudando medicina, você não é um médico, você é um estudante de medicina, então você vai estudar ali dia a dia, foca no processo, e não sofre. Ah, não, quero algo mais simples, você, ah, sei lá, você, vou fazer jarro para plantar samambaia. Você não vai chegar ali e fazer o jarro ali na hora, você vai aprender com o mestre que faz jarro. Às vezes fazer o jarro leva mais anos do que você estudar para ser médico. Você não sabe o tipo de jarro, não sabe a técnica, não sabe de onde vem a, a, a, a, o barro para fazer, lá, a argila. É, é muito entender, entender que tudo tem detalhe e tudo é específico, e o um mundo de especificidades é um fundamento para o entendimento do que é. E se não existe uma pílula que você toma e já se torna um mestre artesão em jarro de plantar samambaia, ou melhor médico... Uh... É, o, maior, o, maior, o maior médico que existe, você toma uma pílula ou faz um download e se torna aquilo? Se não é dessa forma, tem um motivo. E se tem um motivo e nós não sabemos qual é, humildade. Não tô falando que você não é humilde, eu não entendi a piada, eu até concordo. Não, eu pensei que era a pílula diária da, do Praticar Todo Dia. Também tem essa. <risos> Mas se for essa aí, no, se essa aí for na via anal, fodeu, né? Não, essa não precisa não, só, só varia que aquele sacrifício fosse assim, valer a vida inteira. <risos> Exato, já sai top, né? Dorme e acorda top, sem dor, sem nada, acorda do jeito que idealizou. Ah, é. Fugindo um pouco da linha de pensamento, mas não fugindo totalmente, é isso. É, é entender que, para entender, precisa se estender ao meio, se projetar, praticar, experienciar. Esse é o motivo de nascer. Porque se você quer ser um ótimo médico sem exercer a profissão, você não nasce e você aprende literalmente por osmose em estados mais sutis de existência. O problema, Juliana, é que a prática de ser quem é é complexa demais devido aos grandes desafios que esse mundo oferece. Sem os desafios, nascer e praticar e exercer a própria, as propriedades, independente do ofício, seria um prazer. E é para isso que trabalhamos. Mas se tornou assim porque essa dinâmica que poderia ser algo orgânico, tranquilo, foi corrompida, certo? Isso. Não é assim porque por natureza teria que ser assim. Não. A natureza natural, né? A natureza natural é fazer as coisas com naturalidade, igual, se é que me Eu vou igual, Eu vou agora. <risos> É, o menino diz, é, realmente não existe consciência, coincidência, é, coincidência não existe, meu filho. Mas, tranca, se a pessoa está tendo que se forçar muito, não estou dizendo esforço, falando literalmente forçar, o esforço é uma, como é que você diz, eu, eu acho que é uma coisa mais... Você põe esforço ali, mas você está motivado, você tem tudo o tudo que é necessário para que aquele esforço se, se realize, vem é, é juntinho. Mas quando a pessoa fica forçando muito, por exemplo, se ela idealizou um certo tipo de padrão corporal, e mas ela não, não, não gosta de de ir para academia, de fazer essas coisas, requer muito, não é esforço, é que tem que se forçar para fazer isso e não consegue nem manter aquilo por muito tempo. Sim. Um, isso não está nadando contra a correnteza ali de uma e condição isso? que talvez seja mais íntegra a ela? Porque talvez tenha uma crença ali que está que na contramão de, do que a pessoa realmente é, essencialmente. Isso, aí depende da capacidade do ser em exercer a própria urgência. agência, né? Ah, e perceber que talvez hajam ali ah, crenças que ele, que ele absorveu de algum jeito que não, não correspondem a quem ele é integralmente. Exatamente. Tá. Ele sai da, da liberdade. É, justamente, ele sai do livro justamente porque fica uma coisa onde ele se força para fazer, sim. Exatamente, infelizmente. Tá. Então, quando é um ideal consistente com o, com, com, com o ser em verdade, é, o caminho para para cada dia, para para aquele propósito, etc., que é pro, o processo, o processo é um processo ah, que se manifesta tranquilamente, sem sofrimento, então. Exatamente. tá Pode requerer Aí, esforço, é igual, igual um atleta, pode requerer esforço, mas não é algo sofrido. Exatamente. E graças a Deus, né? E a mim. Graças a Deus, é verdade. E é isso, Tiana, graças a Deus. Que bom, Tiana. Paz no coração de todos, que todos fiquem bem, sem dor, não fiquem enfiando pílulas aleatoriamente, por favor, sempre com a recomendação médica. <laughs> Paz. <didn't> <gasps> ai.